Fala, fala galerinha! E isso, eu sou a Alfa, Sou uma berra, sou mais um Elefante Literário. Por esses dias a gente viu no Valeu Um Livro um vídeo muito interessante respondendo um quiz do BuzzFeed. Quem não ama? Ah. Sério, quem não ama? Eu pensei que me dou errado, o quê? Eu sempre me dou mal nessas coisas. Tati Leite convidou o Bruno Miranda e fizeram esse teste maravilhoso para a gente descobrir qual é a real idade a partir de perguntas relacionadas à literatura. Você acha que vai dar o quê? Um O quê? Assim como elas, eu acho que a minha idade vai dar uma meio alta também, mas vamos ver. Eu não faço ideia, vamos ver é, o que vai Vamos dar. começar a é melhor, né? Também vejo o vídeo dela pra dar aqui embaixo, todas as informações e tudo mais, mas a gente amou essa ideia, inclusive por isso estamos copiando, porque somos 10. Vai ter uma arma de teste agora, vai ser um de testes. <risos> você acha que Capitão traiu mesmo o Betinho? Sim, não, não conhece esses personagens ou melhor não saber. Betinho não sei nem quem é, eu, eu vou... É o seguinte, eu não li do Casmurro porém conheço a esta... história. É aqueles livros eu acho que... Eu que... já a novela é da Globo, Você não leu o livro, mas você leu. Eu, ao mesmo tempo é tipo isso, você sabe a história inteira Eu vou dizer que é melhor não saber Porque eu gosto do mistério, entendeu? Eu acho que ele é um pouco dramático Eu acho que ele é meio noiado das, das cabeças Eu não sei não Mas eu vou dizer que é melhor não saber Eu acho que não sei não, eu vou confiar <risos> Qual detetive pode encontrar a solução para seus problemas? sherlock Holmes, Hercule Poirot, Lisbeth Salanda e Miss Marco Eu não sei quem é Eu não sei, eu não sei quem, quem, é. quem é. não sei quem são todos Então pra mim vai ser sherlock Holmes mas... Eu vou botar sherlock Aqueles. Na verdade, é Eu acho que a gente que o, deve saber, ó, eu acho, eu, em, em defesa da gente, eu acho que a gente deve saber de que história eles são. Não, eu não sei, sabe. eu sei, ó, o arroz é de Agatha Christie, e esse aqui é de, daquele do dragão, da menina do fogo. Ah! Ou você ah, não amava as mulheres, nada a ver, dragão, menina do fogo. Ah, então, é, então Lisbeth, é. pelo amor de Deus. Não, mas eu botei, eu botei que eu, eu botei. Ela é top. Em qual lugar fantástico passaria férias? Nárnia, Westeros? Westeros, é... É de Game of Thrones. Hogwarts ou Terra Média? Ahn... Uh, Oh, gente? Tipo... Acho que não tem nem o que pensar, não. <risos> eu aqui, tá... E em qual lugar do Brasil? Agora me diga. seja o Pau Amarelo, os Pampas e o Tempo e o Vento. Tá no sul. O Rio de Janeiro e Nelson Rodrigues, a Baía de Amado. Eu ia pra Bahia, ó. Cinturifica o Pau Amarelo. Hum. Ai. <risos> Aí Ai! Aí eu vou dizer porque eu não resisti a um bolo. O que Pedro? Agora, em qual lugar do mundo? Menina, Adianta, eu assim, eu né? tô entendendo mais nada. Que tá acontecendo. A Colômbia, de 100 anos de solidão. No o Cali. Reino Unido, de Organo e Preconceito. A Espanha, de Sombra o Vento, que... ah, Vento. Vento. Ah, a Sombra do Vento. Ou a Itália, de Alana Ferrante. Não li nenhum. Eu vou de Espanha, porque eu adoro Espanha. Itália também então, seria é uma boa, mas eu não sou muito de praia. Alana Ferrante, pelo menos o que eu li dela, é uma coisa bem praia, bem férias, bem... Então zier, eu vou é pra Itália. Ir Espanha. Itália. Nossa, é que acho não, é que a, se... Eu acho que vai é dar com a história. Eu acho que essa é mais atual, né? dela no Fernando É bem antigamente. Não, atual. Eu topo então. <risos> Qual título descreve melhor a sua vida no momento? A Culpa é das Estrelas, A Vida é Seca do <risos> Que? 50 Tons de Cinza ou Comédia da Vida Privada? Hum. Comédia da Vida Privada. Só pelo título, eu tô entre comédias de estrelas, é óbvio, porque eu cupo a astrologia sempre, as coisas, ou comédias da vida privada. É. Acho que eu vou botar porque você só rindo, só rindo pra você conseguir pensar nas coisas da vida. <risos> na a situação que tá, viu, eu, eu vou também. Hum. Mesma coisa. E qual autor poderia escrever sua biografia? J.K. Ah, Rowling, coelho. Clarice no Espectro, Stephen King ou Paulo Coelho? Escrever a biografia? Ah, oh, Deus. É umas coisas bem diferentes, né? Uns bucharia, uns mistérios. Eu vou de Clarice um, Umas viagens. J.K. Rowling caiu muito pelo conceito. Stephen King eu acho muita emoção, assim, muito mistério. Paulo Coelho é muito viajado, então... Paulo Coelho. <risos> eu falo pra ele. Os <risos> bem místico. É, eu tô aqui, ó. O que é da massa. Qual desses livros formou seu caráter? O escaravelho do Diabo, Meu Pé de Laranja Lima, A Marca de Uma Lágrima ou O Mundo de Sofia? Pra quem acompanha o canal, deve saber já que eu não... Assim, quando eu era criança, eu odiava ler. Eu comecei a ler depois de adulta só. Então, nenhum desses livros fizeram, assim, parte da minha vida. Eu conheço todos é. os títulos, obviamente, mas eu não li nenhum. E não tem nenhum apego emocional em nenhum deles. Nenhum nem formou o meu caráter, não. Mas é, eu vou agora. colocar o mundo de Sofia. Por que eu coloquei o mundo de Sofia? É só porque eu falei com um mais presente através dos meus amigos, na é verdade. Porque os meus amigos liam e eu ficava só de pular ah, e esse livro é muito viajante. Eu, eu li outro livro é dele também, de Josh and Gardner, mas eu vou botar meu um pé do Ana Julina. Esse aqui pra mim tá sendo aleatório. O resultado que der. Eu vou botar o pé do Ana Julina também. Ah, quer ser eu? Não, porque eu não gostava e acho que Caraca, né? Se eu não gostava, não gostava de chegar nesse negócio. É, ah, eu mando Sofia, eu sempre peguei, nunca e nunca consegui. entrar. Era uma feia. Qual é universo preferiria fazer o colegial? Jogos horários Diga aí, pô, Jogos horários Você começou Crepúsculo, Harry Potter ou o lado das crianças... Tu queria em um Crepúsculo, ah, que eu é. sei. Tu... Amo! Tu... Do vampiro. Que... Ah, gente, é. Harry Potter, querendo, ou não é isto. Ué. É, mas é verdade, o Jogos horários é uma coisa que pode ser meio tensa, né? Assim, dependendo do lugar que você ficar. Meio... Harry Potter. Também. Hã? Eu já errei, eu fiquei impactado com o resultado. Foi o mesmo resultado. Eu acho que esse é o mesmo pra todo mundo, porque a felicidade ah, é a mesma coisa. Isso aqui não é, não tem <risos> Você não. tirou mais de 60 anos, independente da sua idade real. Emocionalmente, você sente que já viveu bastante coisa e quer se sentir em paz. Mas não vai desistir. Mas não vai desistir isso. de ser feliz se a oportunidade aparecer. Isso é um fato, porque ser feliz é o que importa. Eu acho que esse. não feliz. Não... Hum... Eu vou, eu, vou, eu vou responder de novo. O quê? <risos> tá duvidando do resultado, viu? Ele tá duvidando realmente, gente. Ele tá respondendo de novo. Eu tô respondendo com outras respostas, eu quero saber. Porque... Eu já tô aqui com ódio, terror. Ele, ele tá aqui, ó. Chutando. <risos> tá... oh, então é, é verdadeiro. É verdadeiro. Foi o foi um acaso, então. Porque... <risos> Achei até mesmo velho. <risos> eu sou velho mesmo, eu reconheço isso aqui. Eu por mim eu tava sentado dormindo. É isso? Pronto. <risos> Se você tem uns testes bem legais do BuzzFeed pra indicar pra gente, é Pra <risos> gente, a gente adorou esse. Gente... O teste do BuzzFeed é bom quando você tá tipo ai, na é madrugada. Eu vou dormir cedo hoje, aí, é é, quando eu, eu ver. 2 e 30 da manhã. Uns testes é bom de fazer. Mas agora a gente vai deixar também o link aqui embaixo pra quem quiser fazer e quiser se conhecer melhor. Aquela, tipo. <risos> vai completar <risos> a, a sua vida. <risos> ah, tem uma coisa, uma observação. Queria mandar um abraço pra Amanda do canal Senta ou Eu encontrei com ela final de semana na verdade ela que me encontrou. Aqueles tem um canal, né? Essa conversa. E aí pronto, ela pediu pra mandar um abraço. Só isso mesmo. Tá então, bem, okay. ok. Beijo! Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, não sei como você se ainda não é. é. Segue a gente aqui ó, nas redes sociais, fica ligado em tudo que tá rolando aqui na da literário Literária. Valeu. Não, eu... Ah, Miniatura, <risos> <Rabei risos> <pouco. risos> vai ser o que? Nada. Nossa, Tá bem pouco. Vai ser... Vai é ser frente.